Onde vai deixar de chover para a gente ir lá. É? Já a gente está subindo de tudo, pô. Olha é lá! Uhum. Está de Bons Juros de Braga ou Estrada de Bons Juros do, do Monte? Não é Lucilia? Onde é que está o elevador? elevador? É. A casa é o elevador? Onde é que está o elevador? O elevador Eu não sei, sei lá! A ah. é estrada é bonita? É bonita, é. estamos subindo. lá, já, já tem uma, uma varita de fora subir Olha isto tem água. Eu também Tem que sandálias. Oi? Vamos lá por as até, até a terras ver hoje. Olha lá a vista. Agora vamos lá. É por isso que eu tenho sandálias. <risos> Estamos hoje aqui no, estado, no Bom Jesus, estamos aqui no Bom Jesus de Monte, ao Bom Jesus de Braga Olha cá estamos, é onde o voadora? Também não sei, olha, olha, ali, a, a lá de olha ali a correr daquele lado e depois uma cascata Olha lá isto aqui está engraçado aqui, olha lá aqui a fonte da água, aqui esta, olha lá Deixa aqui por... Não deixa aqui por esta coluna. Olha lá, engraçado. Água vende ali de cima e vem descendo até aqui. Não, é o que? Ah, aqui é umas coisas. Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Viste ali dentro? Não. Está a viver porque isto é uma história. Ah. Capela de subida para o Calvário. Olha, temos ali. A Capela de subida para o Calvário. Muito bonito. Vai ver ela aqui. Letório de Pilatos. É lá que giro. Vamos lá fazer a subida neste dia de chuva e temos aqui a fonte, aí a fonte é engraçado aqui água a descer para estas colunas Vamos subir até lá acima a estrada passa aqui por baixo, a estrada continua para aquele lado a estrada mágica é ali do lado esquerdo já passámos por ela, já voltamos lá, é ali, elevador ali daquele lado. Vamos continuar a subir. e também tem assim, esta parte de história. Vamos lá ver que a história. O que é que perta? da esquerda, senhor. Não Braga. Capela da crucificação o que <risos> Vir prudentes Estão é a para fitas caminho. Ali. ali atrás. Já tá. Eu já tinha visto que o vou era para aquele lado. O vou passa para aquele lado. Não Olha tá. lá. Aqui. Água dos ouvidos. É. Profetário Super caminho Água do nariz? Água do nariz é para a máquina. Está a limpar a máquina. E a água do nariz, é tá tá é nariz. vai continuar a subir. Este dia de chuva tem que ser com o guarda-chuva. A ver se não pinga a lente. E aqui esta. Vamos continuar. E várias estátuas. Estou a ver ali. Esta é água de... corre a água da boca joseph este salomão salomão Vamos tentar de chover. É verdade, é verdade. Vamos ver ali. Crença Caridade é a de coração, tira água mais duas duas cenas, vamos lá ver. Cá temos outra outra. Portal de São Pedro. continuar está. aqui umas coisas. Umas pingas. Portal de São Pedro. bonito Jardim não é se não fosse chuva que temos este não tem nome outro lago Por lado. Lá... Mais uma cena, mais uma cena, capel de levantamento. está qualquer coisa, o que é que é ali daquele lado? É. É. Onde é que vais? A casa de banho? Lucy! é? Tá bem! Então vamos lá! Capela do Bom Jesus Braga! vamos ver agora aqui a escadaria faz bem a escadaria é fácil fazer Vem lá só para descer, botamos o voador daquele lado I don't a <laughs> question. deve ser uma loja de, de comprar e depois de tem também os elevadores acho que deve ser para aquele lado ali tem um coisinho de aula sim mas pronto não então tão o que, é que, que é que achou aqui do bom Jesus Braga então o que é que achou do bom Jesus Braga é bonito é pena está chovendo é pena está chovendo e pedi a ele para mandar esta chuva toda para a barragem de Santa Clara é. Era a que da escadaria, foi fácil Vai, a fazer já, a escada? O que é que achas da escada? Foi fácil, sim. Foi fácil, pronto. Mas esta vinha faz falta na barragem de Santa Clara. não o que é, que é cachorro? Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa? Fazia falta água na barragem de Santa Clara. vamos então. Olha, olha. obrigado por assistir e aqui te peço, é aqui de bons dois de do Obrigado e até breve. Aqui é a é, entrada para o elevador, e é ali para aquele lado, a entrada do elevador e é ali para aquele lado, como estão a ver, mesmo que não consigam podem sempre usar a entrada do elevador. No!